Você vai usar esse cabelo no vídeo, cara? Vou... um pouquinho. Você não. vai ficar com do vídeo com esse cabelo. Depois eu tiro. Eu posso. <risos> Fala, galera! Mais um The Mundo começando pra vocês. E esse é o Falando de Austrália, um novo quadro que a gente tá abrindo aqui no canal, com o Murilov. Fala, galera! Beleza? Murilov nosso novo contratado aqui na TV de São Paulo. Pra quem não sabe, a agência aqui de São Paulo já tá aberta também. O endereço vai estar aqui embaixo pra vocês que querem vir aqui conversar com a gente pessoalmente falar do seu intercâmbio, falar sobre os orçamentos, eu e o Murilo vamos estar aqui em São Paulo ah, pra poder atender todos vocês Então muito bem-vindo, né Murilo? Bem-vindo, vamos falar de Austrália aí Vamos colocar vários pontos polêmicos, legais Vamos falar de muita coisa Isso aí, e hoje a gente vai falar, na verdade Sobre a, o DTI, Que nada mais é do que o perfil estudantil Pra você entender tá aplicar um visto de estudante pra Austrália O que você precisa pra aplicar esse visto E todos os requerimentos que a Embaixada Australiana pede de você Então tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check out! Então hoje a gente vai falar sobre os requisitos que você tem que ter, o seu perfil estudantil, para você poder aplicar um visto estudante para a Austrália. A gente tá com, na verdade, com, com a nossa colinha aqui embaixo, que a gente imprimiu hoje, diretamente do site da imigração. Exato. Né? Então, para todos vocês que estão nos assistindo, a gente não tá falando nada de, da nossa cabeça, na verdade, isso aqui tá todas as informações que a gente vai falar hoje estão no site da imigração australiana. Na verdade, tem uma coisa que. Que, que porra, fizeram cair os últimos cabelos da minha cabeça, inclusive <risos> vocês podem ver que né? não é real mas, cara, é, a galera tá achando que é muito fácil ir pra Austrália né? tem aquele negócio, a Austrália não é um país impossível de se viver, não é um, não é um, um país impossível de, se, de ir de estudar mas ela tem alguns requisitos que, ela, que são necessários para você ir e uma coisa que acontece muito é o pessoal falar de um perfil pra gente, porém chegar na hora de aplicar o visto e ser um perfil totalmente diferente. Então, cara, o que a gente tem que deixar bem claro pra galera é que dá pra ir sim, porém a gente tem que fazer uma coisa muito segura, muito certinha, pra aplicar com segurança pra vocês não estragarem no, e no de vocês. A DT nada mais é do que pra trazer estudantes com qualidade pra Austrália. Então, uma das, uh, um dos tópicos né, que eles colocam aqui, o primeiro tópico, na verdade, são as circunstâncias do seu home country, né? no, seu, no seu país de origem. Traduzindo, é o porquê que você não está estudando no seu país de origem, que você não se formou, que você não está estudando, e o porquê que agora você quer fazer um curso na Austrália. O que aconteceu nesse meio tempo que você não estudou no seu país e agora você quer estudar na Austrália. Né? Então, a gente sempre cruza aquelas informações daquele, daquele perfil de... 30 e poucos anos, que não tem faculdade, que, que é autônomo, Exatamente. e aí quer ir com a mulher e com o filho, é, é, é, é bem complicado. Não, a gente não está dizendo aqui que não vai ser aprovado. Exato. Né? Então, cada situação é uma situação diferente, é o que a gente falou, a gente sempre vai direcionar a pessoa para o caminho certo. Até mesmo se o caminho certo for não ir para a Austrália. É, tem que, que jogar muita real porque, meu, não adianta a gente simplesmente pegar é, o seu agente de intercâmbio, vender o teu curso Ah, legal, pô, tá lá o dinheiro na conta, não sei o que lá E daí chega na hora do teu visto, que é a parte principal Que é a hora de te dar tchau, cara, te botar no avião e ir embora E você ter um problema no visto, e é isso que a gente não quer Uma outra coisa importante, que eles também colocam já no segundo tópico São os potential circumstances in Australia O que que é isso? São as potenciais circunstâncias que você tem de ficar no país após o término do serviço, né Bruno? Porque isso é uma coisa bastante importante também uhum. da galera, na verdade. A beira da imigração é as pessoas irem para lá e querendo ficar ou ilegal ou fora de status. Uh, o próximo ponto também que é bastante importante, né, e é um ponto onde a gente tem visto muitas negativas de visto por aí no mercado, que é justamente o valor do curso que você está fazendo na Austrália para o seu futuro na volta para o país de origem. Né? Então, um exemplo, né? a pessoa que é formada em Direito e ela quer ir é, sem inglês, ela quer fechar um curso de culinária na Austrália, daqui do Brasil, é. não tem valor nenhum pra formação dela, né? Eu, eu sou formado em cinema, eu não vou para lá é, fazer, sei lá, Direito, não vou fazer Medicina, cara, não tem nada tem a ver com a área. Prefiro. Então você tem que focar em alguma coisa, até mesmo por vocês, sabe? Vocês têm que que trazer alguma coisa e enriquecer o currículo de vocês. Uma, uma coisa que pega muito também é é, a, é o, o quão relevante é esse curso a ponto de você que tem uma carreira aqui também, querer abandonar tudo para ir para a Austrália para fazer um curso de inglês. Isso realmente é relevante para o seu futuro aqui no Brasil? Isso é, rele, isso é relevante para os seus planos de retorno, então, é, dá para entender que é tudo é tudo interligado, né? Na minha opinião, eu acho super normal a, a pessoa simplesmente querer aprender o inglês e pronto, se ela vai usar no Brasil ou não, pro modelo, é problema dela, né? Mas, para a imigração australiana, isso faz sentido, né? E, e, e para eles tem que ter um, um retorno, sim, do porquê que você vai usar o inglês na, na volta para o Brasil, o que, que isso vai melhorar na sua vida, o que, que o, fazer esse curso, o que, que vai te agregar, basicamente, Exato. né? É muito complicado você que não tem uma formação acadêmica tentar um estudante a Austrália quando você já tem, por exemplo, 27, 28, né? Pra um aplicante que tem 18 anos, é óbvio que você não tem que ter uma faculdade, porque você não tem tempo de vida para ter uma faculdade. Ah, né? Agora, tem existem perfis também de 20, 22 anos, que a pessoa não tem faculdade, não trabalha e também não é, é aceita, né? Às vezes a gente recebe uns comentários assim, ''Ai, ótimo, mas puta, agora ferrou, cara, não consigo mais galera, não se desespere, Cada perfil é um perfil. Se você acha que você não se enquadra, manda e-mail pra gente aqui embaixo, o ou a gente, ou o pessoal de prisão vai atender vocês e vai fazer uma análise do seu perfil para saber se você é aplicável, tá? Não se desespere. E tem, e tem outro detalhe também, né, Thiagão, que é, nós aqui, obviamente, a gente vai cuidar de todo o planejamento do, do seu intercâmbio. Porém, a gente tem profissionais que trabalham com a gente que vão dar algumas dicas mais técnicas nesse caso do visto. Entendeu? Então a gente sempre tem uma pessoa para consultar Então assim, não é a Tio Easy que vai, ou, ou o Thiago, ou, ou, ou o Murilo, e o não, não sou nem eu nem o Tiago que vai dar o veredito final do tipo Você não pode aplicar para o teu visto A gente sempre vai consultar um profissional antes Porque assim, a gente obviamente a gente tem uma experiência para passar sobre o perfil de vocês Quando o perfil é um pouquinho mais delicado, a gente vai pesquisar junto com um profissional Para ver exatamente os pontos que ele, que ele julga ser os pontos bons e os pontos ruins, que daí sim, é esse profissional que vai dar um toque pra gente, do tipo, não, beleza, vamos aplicar, ou não, não vamos aplicar. Pra gente né, dar uma dar uma passadinha aqui também em algumas coisas, é muito importante também a parte do seu emprego atual, né, o que, que você está fazendo hoje, o que, que você está trabalhando, se esse seu emprego é um CLT, se é um emprego que você tem faz tempo, né, autônomo é é aplicável, mas depende muito do qual função você tem de autônomo, né, então... Existem autônomos e autônomos é, Justamente essa questão de emprego, ela é muito delicada Se você não está empregado há muitos anos Se você está trabalhando por fora Ou se você não consegue comprovar um vínculo empregatício Isso vai deteriorando o seu processo Então isso encaixa, na verdade, que o que é o ties, uh, uh, ties or Home Country? Né? Na verdade isso é uh, o que você tem de vínculo com o Brasil, né? Então o que, que faz você ir a Austrália? Fazer o teu curso e voltar para o Brasil, né? O que, que te prende no país? Ah, é ótimo, mas eu tenho pai, eu tenho mãe. Todo mundo tem pai e mãe. Não é vínculo. Ah, é ótimo, mas eu tenho um carro no meu nome. Carro também não é vínculo. Apartamento. Ah, eu tenho um é apartamento. Não. não é vínculo. Vínculo com o Brasil, gente, é filho que você vai deixar aqui. É um emprego te esperando. É uma faculdade que você tem que terminar. Tá? São coisas que, que vão fazer sentido na sua vida, que são relevantes na sua vida, que você obrigatoriamente tem que deixar a Austrália e voltar para poder terminal que você está fazendo, isso são vínculos, tá, são vínculos fortes, se você tem uma empresa, por exemplo, né, se você é um empresário, você está vindo pra cá, você está indo pra Austrália e vai voltar pra cá, isso também é um vínculo bacana, tá, então conversa com a gente para saber se você tem um vínculo ou não, se você acha que você tem vínculos, manda e-mail pra gente, conversa, a gente vê se esses vínculos são fortes o suficiente ou não. Então, o último tópico é, é, o, é o, o fantasma, né, de todo mundo, que é... <risos> a comprovação financeira, né? Que eu fiz um vídeo completo falando de comprovação financeira, então clica aqui em cima que vocês vão ver esse vídeo. Produção, coloca esse vídeo aqui em cima, por favor. Mas a comprovação financeira ela é fundamental, tá? Eu não vou dar explicações aqui sobre comprovação financeira na íntegra porque tem um vídeo inteiro falando disso, então assistam o vídeo. Mas a comprovação financeira ela é fundamental, galera. Para vocês terem uma noção, malandros que plantão de novo, a comprovação financeira ela tem que estar correta. Vocês não podem simplesmente pegar Ah, eu vou botar aqui um dinheiro na conta e vou mandar pra imigração E acabou, ou eu vou simplesmente é, é, colocar um número a mais que... Já aconteceu? Já, já, já Já colocaram, já, já colocaram já no pente Colocaram o, a nota fiscal no pente A nota fiscal não, a... Qual é a nota do negócio que sai do banco? O extrato? O extrato, o pente e mudaram. Mudaram ah, o número. Cara, não faça isso, véio. não faça isso. E, e assim, um, um alerta pra vocês, tá? Isso isso chama falsificação de documentos. Isso é crime no Brasil, na Austrália, em qualquer lugar que você for no universo. Acho que até no Afeganistão deve ser crime isso. É, então, em qualquer lugar do universo que vocês forem, isso é crime, tá? Falsificação de documentos é crime. Se a imigração pegar, se passar pela gente e a gente não perceber e a imigração pegar, vocês vão tomar um banho de três anos na Austrália, vocês ficam impedidos de entrar no país por três anos E que assim, eu acho muito complicado que a migração deixou você entrar mesmo depois desse período de três anos Pelo histórico, Certei. que aí bate naquela questão do histórico também né, de, Do porquê que você teve um vício negado a Austrália, porque você falsificou com um documento E tem outra coisa também galera, é, esse vídeo não tem intenção de pô vocês destruíram meu sonho, tá ah, difícil? É não difícil. cara, pô, por exemplo, tem muita gente que que a parte mais difícil é a comprovação financeira então o lance não é destruir o sonho, não, é a gente fazer a coisa certa justamente para o seu sonho se realizar, Vai dar certo. então às vezes postergar um pouquinho a tua viagem né? Não é um bicho de sete cabeças e a gente está aqui justamente para dar esse suporte para vocês, para ajudar vocês, para dar um norte para vocês. Porque não, não adianta simplesmente você vir aqui e falar, pô, eu quero ir para Sydney. Fala, não, tudo bem, tá aqui, ó. esse daqui é a tua passagem, tua matrícula e pode ir embora. Não, cara, a gente não vende pão, a gente não vende pão, a gente, não, não a gente aí, vende é. um serviço que é muito bem trabalhado, é um serviço que... Pô, a gente faz com o maior carinho, com o maior cuidado para que vocês realizem o sonhos de vocês e voltem tipo, com um sorriso de orelha a orelha que isso satisfaz muito a gente Não significa você também que tenha a faculdade, está empregado é, tem MBA pós... É, curso na lua, sei lá Exatamente. o que você tiver, não, não também realmente é, é uma certeza de aprovação nenhuma agência, nenhum consultor, nenhum despachante pode falar que o seu visto vai ser aprovado, tá? A gente faz o melhor trabalho possível contando com isso, com coisas que a imigração dá pra gente, com o DTI, com coisas que eles pedem. A gente reproduz o que a imigração pede, mas nunca ninguém pode dar certeza pra você que o seu visto vai ser aprovado. Isso não existe, tá? Quem dá a palavra final é a imigração, é a embaixada, é a Austrália. E lembrando que também são pessoas que estão avaliando o seu perfil, não são robôs. Tá, então existe o fator humano disso também, existe o fator do cara que está observando o seu vício, da mulher que está observando o vício, dela, dela, dele ou dela falarem, tá, não entendi o que esse cara tem, ou... ou Querem mais informações, pode ser que a imigração também peça mais informações Pode ser que eles não neguem o serviço na hora, pode ser que não, não entendi isso, me fala de novo, entendeu? Acontece em alguns processos, acontece no meio do processo pedirem uma documentação a mais Uma, produção, uma tradução, uma tradução, etc. Daí o aluno vira e fala Pô, mas me aplicaram, já faz tanto tempo, etc. Não, quer dizer que eles já aplicaram Seu processo já tá rolando, eles só querem um complemento Várias vezes acontece do que? Da, da imigração pedir um documento e você mandar e no mesmo dia ser aprovado. Tá? Isso não é uma regra, mas acontece em muitos dos casos, porque ela só quer ter certeza daquela documentação. Então, tipo, não esquentem a cabeça. Tipo, o um cliente aprovado em 24 horas. Exatamente, é. exatamente. Isso é, foi, foi, foi, foi muito foi, legal. Foi sensacional. <risos> foi muito bom. Então assim, não fiquem, tipo, a gente está aqui justamente para ajudar vocês. Então, não fiquem desesperados. A gente vai dar o caminho, a gente vai buscar as coisas para vocês. Tá, então, a gente está aqui para isso. Então, melhor, se a gente falou, calma, estamos vendo a hora de chegar o documento. Ó, a gente está mandando, Thiago, a gente está mandando o um documento para você fazer a tradução porque a imigração pediu para a gente, tá bom? Cara, não entra em desespero, faz o que a gente pediu, manda para a gente que a gente vai encaminhar lá para eles. Também ao DTI, o porquê que eles fazem tudo isso, o porquê que tem toda essa análise, né? Porque o visto de estudante nada mais é um visto para estudar. estudar. Então, eles querem pessoas que estão indo para estudar, o seu visto de estudante não é um visto para você ir trabalhar, você tem uma permissão para trabalhar, mas você não está indo para trabalhar, você está indo para estudar, para aumentar o seu conhecimento na língua ou curso profissionalizante, o que você vai fazer chegando lá, se você vai tentar uma migração, se você vai tentar um visto de residência, isso é um outro papo que você tem que ter com uma advogada de migração que vai te explicar que vai, te, nossa, que vai te explicar e fala, vai, fala. <risos> com um advogado de imigração com um advogado de imigração Vixi... Você vai falar com um advogado de... Oi, Com advogado de imigração Então isso é uma coisa que você vai conversar com um advogado de imigração chegando na Austrália, tá? E, e essa pessoa, esse profissional vai te dar outros caminhos que são compatíveis com o que a imigração também quer num perfil imigratório, tá? Então nada mais é isso, né? eles fazem toda essa análise, todo esse DTI, tudo isso, porque eles querem que as pessoas vão pra Austrália estudar no visto estudante. E outra coisa, galera, ó, para só um pouquinho de, de falar assim, não, mas eu quero ir só para imigrar. <risos> Tá? Daí você pergunta assim, mas você fala inglês? A pessoa fala, não. E que línguas acha que vocês falam lá? <risos> Cara! Ou se não, tipo, procurar um curso técnico sem falar inglês. Cara, não existe. Não existe. Você é acompanha uma aula em inglês. É, é não, não tem jeito, inglês. você não vai fazer um curso técnico lá na sua língua mãe, que é o português. Então, cara, não vai. passo a passo. Lembrando que a Austrália é. não é que nem a Globo, que eles vão pra qualquer lugar e todo mundo fala português. Exatamente. <risos> Ou que não né, igual os filmes americanos, que todo mundo fala inglês no mundo inteiro. É, não, então, não é cara, assim. Não é. não é assim. Segura a mão. O Douglas agora tocando a unidade lá pra gente, a gente tá com mais três funcionários lá em Brisbane também. Então, pra quem estiver em Brisbane, level 16, Slash 200 Mary Street, ali no CBD, 4, 000, tá? Então pra vocês que estão querendo conhecer a unidade de Brisbane, então em Brisbane está lá também E pra quem está em São Paulo, vem conhecer a gente Vem, com a gente. vem aqui tomar um café Nossa, com a gente tipo poly shopping, Ficou? Vem, vem, gente. vem, vem com a gente Vem com a gente Vem com a e você também Vem! Vem <risos> dessa <risos> E pra você que não está em São Paulo, manda email pra gente no info arroba Segue a gente nas redes sociais Acompanhe os próximos vídeos Muito obrigado por assistir, obrigado pela sua presença Valeu obrigado. galera, vamos que vamos, até vamos o pronto. próximo vídeo Até o próximo vídeo! Chop vocês. I